Boa noite, meu nome é Kézia Villamil, eu sou médica, ginecologista obstetra e mãe de três crianças, todas três nascidas de parto normal. Estou aqui hoje, nessa noite, muito feliz para lançar meu segundo livro, que conta dez relatos de parto de 10 mulheres maravilhosas que eu tive o prazer de acompanhar nas suas gravidezes e nos seus partos, e que escreveram seus relatos de parto, enviaram para mim, eu tive o prazer de comentar esses relatos de parto. E hoje, em comemoração ao mês das mães, nós estamos aqui, oi Kellen, oi Mara, Oi, Hugo. eu tô vendo várias pessoas aí entrando, tô muito feliz. E hoje nós estamos aqui para lançar esse livro que tá sendo escrito há sete anos, vejam bem. Então, esse livro tem muitos anos que tá sendo escrito, ele foi um sonho nosso quando ele começou a ser escrito. É, as coisas ainda andavam devagarzinho na humanização do nascimento no Brasil e aqui em Belo Horizonte. Então, quem for ler as histórias ainda vai ver que muito que a gente tem hoje aqui na nossa cidade, muitas facilidades, muitas tecnologias, a gente ainda não tinha. A gente trabalhava ainda com equipe muito limitada, né, eu ainda ia na casa das pacientes, trabalhava ainda com equipe menor, e, mas a gente trabalhava com muita alegria, com muito amor, como sempre, se dedicava ao máximo para conseguir que as mulheres tivessem uma assistência respeitosa, tivessem uma experiência feliz ali no momento de nascimento dos seus bebês, e conseguissem ter um parto respeitoso e seguro. E toda vez que eu me lembro daqueles, daquele momento, né, eu fico muito emocionada. Eu estava conversando com uma das doulas que caminhou muito comigo nesse começo, e a gente se emocionou muito de lembrar desses momentos. Na verdade, eu tenho 17 anos de formada, então quando a gente começou esse livro tem só 7 anos. Quando eu comecei a caminhar na harmonização, as coisas eram mais difíceis ainda aqui em Belo Horizonte. Eu sempre trabalhei nessa frente é, pela defesa das mulheres, eu trabalhei muito tempo na rede pública, nos movimentos de mulheres, nos movimentos de ONGs, e eu tenho muita saudade desse tempo, muito orgulho. Ia nas feiras, ia nas passeatas, né? levantava a bandeira mesmo, literalmente. E então, hoje, para lançar esse livro, que está sendo lançado de uma forma digital, isso foi uma escolha nossa por causa de várias questões. É, e uma das questões foi realmente a pandemia, né? que veio trazer toda uma forma da gente, mudou a forma da gente viver as relações. É, a pandemia veio aproximar. A Paula entrou. Vou chamar a Paula aqui é, para já entrar. Ei, ei! Que bom que você conseguiu. Oi! Que bom que você ah. Ai, lógico, mãe. é um prazer, um dia muito especial esse. <risos> muito especial. Eu tava estava aqui lembrando, quando, quando os primeiros passos desse livro aconteceram, né? Como é que era a assistência, como é que era difícil a assistência, estava engatinhando, né, com a questão da manutenção, né? E, e como é que tudo começou, né, Paulo? para toda do livro começou então é, até a questão de mostrar, mostrar as fotos de mostrar isso para as pessoas era uma coisa muito nova isso, né? e quando a Paula começou a vir nos partos é, eu lembro que os primeiros partos eu ofereci para as pacientes olha, eu conheci uma fotógrafa eu queria levar ela a fotografar o seu parto e elas aceitaram e foram experimentadas práticas, assim, delas de contarem as histórias através daqueles registros. né? Então, é muitas mulheres das fotos que iam ali. E, e muitas dessas mulheres enfrentaram muitas dificuldades para terem o um parto. Eu vejo a diferença de hoje, né, Paula? Que hoje a gente já tem muito mais apoio da sociedade pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu acho que as pessoas são muito mais abertas para o parto. Eu recebo, às vezes, de outras cidades, do interior. Fala assim, nossa, minha cidade, se eu falar em parto normal, falam que eu sou responsável, que o parto normal não é seguro. E eu acho que já melhorou muito em Belo Horizonte, as pessoas estão mais abertas. Mas naquela época, essas mulheres enfrentaram terem, né, parto normal. E eu queria que falar Paula nem falasse assim, Ela né, esse começo partes, esses partes, é, Alguns são mais recentes Mas tem alguns que foram Né, Paula? Bem, eu falo, essa que você falou uma coisa Essencial assim é, Eu acho que Belo Horizonte é uma cidade muito privilegiada Em termos de assistência Em termos de possibilidade E na verdade em termos de visão mesmo eu palesto sobre fotografia de parto no Brasil inteiro e eu fico muito orgulhosa do que acontece aqui. Eu acho que é, é, o caminho que você está desbravando, isso tem anos e anos e anos e anos, hoje as mulheres colhem frutos de uma conquista muito merecedora em relação a isso. Quando a gente começou, quando eu comecei, o meu primeiro parto foi com você é, na linha da humanização, né? eu lembro perfeitamente do seu convite, assim... É, era uma médica novinha, a mais nova muito, bem mais nova que eu e aí ela fala, e me liga e fala assim, olha bora bora partejar bora trabalhar e eu sempre falo isso com muito orgulho, viu, Késia? Assim, eu acho que é, todas as pessoas que entram numa ambiência de parto, de um parto respeitoso, de um parto que tem um olhar diferenciado para aquela mulher, ela não sai a mesma profissional, seja ela em qualquer segmento. E eu realmente eu mudei muito minha visão em relação ao meu trabalho, a fotografia, e o que, é que eu gostaria realmente de proporcionar de vivência para as mulheres enxergando, enxergando a minha arte da fotografia. E entrar numa ambiência do parto fez toda a diferença é, na minha carreira profissional, não só na fotografia de parto, mas de um modo geral, porque ela mexe com a gente, o parto ele mexe com a gente em vários aspectos. No profissional, sim, cada um dentro da sua área, mas no pessoal também, que você consegue... É, olhar para várias situações de uma maneira, de um, de, um, de um com outro olhar, e entrar no ambiente do parto e poder proporcionar um registro, que eu tenho certeza, de uma vivência de mulher para mulher, que ela só vai poder lembrar daquilo e vai poder voltar aquela emoção, que muitas vezes ali ela se desconecta e ela nem lembra o que, é que acontece, e ver na, através das minhas, das minhas fotos e relembrar aquela vivência é muito importante, é muito impactante. É, o relato que as pessoas me dão, muitas vezes, é que elas olham para a foto e elas choram, que elas falam assim, nossa, eu nem lembrei que eu fiz isso, nossa, eu nem lembrei. E, e, e a fotografia, ela traz os detalhes que realmente, eles muitas vezes são despercebidos. É justamente, é um toque da obstetra, sabe? É uma mão é, mais apertada de uma enfermeira, é uma fala no ouvido. Então, a fotografia... Ela mostra pontos do, do, do, do trabalho de parto, da vivência que a mulher está... O que está acontecendo ali, que muitas vezes elas são despercebidas, elas são esquecidas e elas passam como se fosse algo muito... Uh, corriqueiro, que na verdade são pontos essenciais que acontecem no trabalho de parto, que tornam uh, o final e, e, e, o, e o que acontece ali numa nova vivência. Assim. Então poder registrar parto para mim é sempre uma alegria muito grande, estar com equipes que proporcionam à mulher uma vivência positiva, é, é, é muito muito e muito bom para mim e me transformou igual eu falo assim, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal, em todos os segmentos da fotografia que eu faço é, a gente é desbravadora assim, quando a Kézia me chamou há oito anos atrás praticamente, que a gente começou a registrar esses partos, era tudo muito novo não existia muita fotografia de parto, assim como não existiam muitas equipes de humanização, nenhuma médica, nem tantos obstetras voltadas nessa linha de pensamento de realmente dar à mulher o protagonismo no parto que ela merece. Hoje eu fico muito feliz que uh, as mulheres têm uma outra visão, então as mulheres elas já incluem na lista delas de, de enxoval a fotografia de parto, o que para a gente, a gente ralou muito até conseguir, até na verdade conseguir que as próprias instituições, as próprias maternidades entendessem a importância desse profissional nesse contexto. Então, o que hoje muitas mulheres é, e muitos profissionais da fotografia que, que são, estão inseridos no mercado hoje, é, eles estão colhendo foi de um trabalho de, muito, de muita persistência e principalmente de uma valorização da importância daquele segmento. Então, ter um livro que fale com três olhares, que é justamente os três olhares que são os principais que é o olhar da, da obstetra, né, sobre as partes médicas, o que acontece ali das suas, das suas pontuações. O olhar da mulher, da vivência que ela está acontecendo ali, o que está que acontecendo com ela, qual que é o ponto de vista da mulher. E o olhar da fotógrafa, que não é médica, que não está vivendo, e que muito pelo contrário, ela está enxergando o todo, está enxergando uma forma global dos acontecimentos ali, registrando tanto um ponto quanto o outro e as conexões. legal eu livro, né? Então quem já está com vontade aí Vai colocar tá? eu, eu, Aqui nos comentários Vão receber aí um link Na caixa de e-mail de vocês Para vocês clicarem e fazerem o download Do livro, ok? E agora eu vou pedir para as mães Que estão aí, eu já vi várias de vocês aqui, É só vocês chamarem aí Entrarem na live E eu e a Paula vamos puxar vocês para vocês contarem aqui um pouquinho, né? Não pode dar muito spoiler. <risos> <risos> Pessoas não vão ler o livro. E vocês contarem um pouquinho da história. Vocês e pra gente. É... Lembra o Paulo aqui? É uma angústia que eu tinha pra foto. Ju já tá aí? Ju... Puxa, Ju. Tem que pedir aí para. É e os profissionais de... Também, e eles se falavam assim, ah, quando tiver nascido, viu? E eu ficava assim, gente, que angústia se assim, eu quero que mostre o parto inteiro. O parto. A mulher trabalha com alguém. Eu quero uma... preocupado com a mulher. Eu não quero. A é, melhorou hoje? eu também tô vendo o áudio da Kézia cortando Ainda? Ou melhorou agora? É, o da Kézia não Eu na verdade não sei se elas estão tá me vendo pausado Oi? Melhorou agora? A Paula tá pausando para mim Melhorou ou pausou agora? Não, na verdade parece que seu áudio melhorou. Sei que estava pausada para mim. Não, eu agora eu mudei. De quê? Tá, acho que melhorou. Se ficar ruim de novo, vocês me falam, tá? E assim, uma coisa muito importante é o profissional da fotografia realmente está ali pelo... E realmente quer fazer um registro verdadeiro, um registro que vai ser significativo, né? ele vai chegar quando começar o trabalho. Vai estar preocupado só com o nascimento. Está cortando. Pau, abre aquela porta para ver se a internet melhora. Vamos ver aí se alguém... Uma coisa importante falar nesse livro. A Fernanda Pinheiro, que é a mãe do Miguel, assim que está no livro, a história dela está no livro, que é uma mamãe de T18, ela foi realmente a pessoa que me puxou para fazer o grupo Colcha. Assim, ter acolhido a Fernanda, ter feito o, o registro do Miguel, foi um dos, dos momentos mais significativos também da minha carreira, eu acho que na vida de todo mundo, e que nos despertou essa vontade da gente criar um grupo de apoio. Então, foi aí. No, também no, nesse livro conta um pouquinho dessa história e conta também praticamente o surgimento do Grupo Coxa que veio daí veio do acolhimento que a gente fez na, da Fernanda e posteriormente acolhimento que a gente fez da, da Malu e aí foram acontecendo porque é sempre assim a gente quando as coisas acontecem novas como a gente começou na fotografia de parto quando eu comecei na fotografia de, de parto há oito anos atrás era exatamente isso, era tudo muito novo. Então, essa, esse acolhimento do Grupo Coxa também, que é muito novo ainda, que é um grupo muito novo tudo, começou há anos atrás aí, com o nascimento do Miguel também, que a história está no livro. Uhum. Essa coisa de ter acolhimento, essa... e hoje já é tão forte, né, da Paula ir representando o Grupo Coxa. A força das mulheres que têm bebês especiais, que têm. E que, que são respeitadas e que acham respeitadas, começou com o parto do milagro. Exatamente. Lá. Até agora Nenhuma uma tá Marcela Mansur tá aí. A Nath Cose tá e A Fernanda tá aí. A, tá aí. A Rissa tá aí. A Sandra Rizzi está aí. Pedem pra entrar. Para pedir para entrar, elas têm que sair voltar, talvez, enviar a solicitação. Aí aparece aí que ela enviou a solicitação, não? Aí, a Mansur tá mandando, ó, que enviou. É. Aí, a Fê tá aí também, ó. Aqui, mas não enviou solicitação, não A Nath enviou Ela tá falando O pessoal tá falando que o seu áudio tá picado Realmente ele tá um pouquinho picado, Kézia Mas tá dando pra entender Deixa eu chamar aqui Ah, não, é você que tem que chamar, na verdade Onde que eu chamo? Ah, no, no canto da direita, se eu não me engano. É porque, como eu tô de, de convidado eu também não consigo chamar. A Kellen tá aí também, ó. Eu enviei só a Marcela Fuerte A tá aí também. Esse pessoal tá precisando arrumar mais neném, viu, Kézia? Ó. Marcela. Tem muita gente. É, é, a Marcela, um só. O Davi deve estar tá com 5, 6 anos, eu acho. Ah, com sete, Davi, né Marcela Puxa Aquele Ai, Marcela. Quem sabe o desse livro no Anima E já começa a contar uma outra história Ué, Mas não, não, também eu... só tem um Tô sabendo aqui Não sei porque eu não tô sabendo A tô gente falando. tem três, é verdade, a gente A Eliude já tem, Eliude tá com picotinha, uma pequenininha Não é porque você tá aqui, não? Teoricamente, as pessoas Não, é. mas você pode, você pode chamar várias, assim Agora o Instagram faz live de três mas, mas é o seguinte, eu vou sair então e fico aqui assistindo para aí se às vezes você consegue é, mandar as meninas, tá? Sai aí, vamos ver Então vai, aí você consegue chamar as meninas Ó, beijo, tô aqui, vou estar tá nos comentários Beijo. Tem? Tem? Tem, um tanto de gente. Se for, se for falar, entra aqui. Ah, agora tá aparecendo, gente. Mais importante a família? Ou Não, então aparece aqui. Se vocês querem aparecer, vocês não têm que aparecer. aparecer. Ah, gente, não sei porquê. Agora ele tá deixando só duas pessoas mesmo. São até quatro pessoas. Oi! Oi, oi, oi! E aí, Lili? Oi, oi, oi! Ei, tudo bom? Aqui quem tá comigo? Ó? Olha lá, ó! Eu não tô te ouvindo! Eu não tô te ouvindo, doutora! Tá no meu áudio? Agora eu te escutei! Melhorou agora? Melhorou. Eu não, tá, não tá te ouvindo. Ah, você não tá ouvindo porque tá no mesmo. fone. Ele tá no porque eu tô no fone. Ele não tá te ouvindo. Ei, amor. Fala oi que a tia Kézia fala oi. Ei, você viu o seu retrato no livro? Você viu? Ele não viu ainda não. Ele ah, percam a te mostrar ainda. aí o livro no celular. Viu ou no computador? Vou te mostrar, né? Eu contei para ele que tem um livro muito especial no computador Que conta a história do dia que ele chegou do dia que ele saiu da barriga da mamãe Olha Olá. Então, conta aí, Nath como é... Olha a Bel Ei, Bel Ai, Ei, Bel, que saudade Agora eu tô longe de vocês Longe, longe nem tanto, né? Mas tô um pouquinho mais longe Bom, tô muito feliz. Tira essa fumaça, Bê. Peraí, B. <risos> tô muito feliz de ter participado do, do projeto do livro. Quando você me contou, quando eu estive com você, fiquei assim, encantada. Olha lá o, o seu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. o Paulo. Olha lá os filhos da Tia yeah. Késia. Fiquei muito, muito feliz de ter participado. Não, quando não, você não, falou que não, meu relato não, tinha sido escolhido... Não, não. Nossa, fiquei muito feliz de saber que o meu o meu dia mais especial está eternizado em um livro, com as minhas palavras, os seus comentários, as lindas fotos da Paula. Mas eu só queria ressaltar um ponto, sem dar spoiler. <risos> Do, do que vocês falaram sobre a presença, né? A importância da, da fotografia E assim, uma das coisas que eu não esqueço Era do olhar da Paula De, Ali, né? No meu momento Eu já tava yeah! num, num mundo... Paralelo, né? Porque a gente vai para um, um mundo mãe. só nosso não, você De uma conexão mãe. só nossa E eu não que esqueço O olhar da Paula, que é engraçado que, mulher, mãe? que é uma das coisas que me Marcou muito eu Ali, eu sabia não. que era né? Eu encontrei com a Paula, eu marquei com ela Na hora que eu saí do Instituto, seis da tarde E o Bento nasceu meia-noite e quinze, né? Então foi tudo muito rápido, mas eu não me esqueço. É uma coisa, assim, impressionante. E a assistência, né, que foi incrível. Eu tive hum. o meu momento do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que eu queria. Né, a Bel tá aí também. Nó, que saudade daquele dia, né? Lendo, então, o relato, deu muita saudade. Oh. Então tá, eu vou dar Ai. a escolha. A Nath teve diabetes gestacional... E teve tá que, que minha a minha gente descolou a bolsa, olha quem chegou aqui, ó. Olha o gatinho, filho, ó. Oh, não, não. Mas eu sempre me... não, não. Todo mundo tá vendo seu gato. E, e aí, não então, a história sei. da Nath é essa Ela teve diabetes gestacional, Fez uma fertilização in vitro, né, Nath? Isso, e, isso e, Então, uma gravidez, assim Que demorou a vir, né, Nath? Demorou Já tava lá com 39, ah, que você tava? 38,5 38,5 38, E aí 8, 5. a gente falou a boa tentativa a De você entrar em trabalho de parto, deu certo? Não, deu muito 30, certo Depois, né do jeitinho que eu queria. Foi tudo muito natural. Eu me lembro, assim, o Thiago Fá brinca muito, porque ele fala você... É... Você falou que não queria anestesia. E de fato eu não queria. Eu não queria. Eu queria passar pelo momento por, por completo. E eu consegui. Por mais que eu tivesse pedido... Eu, eu lembro aqui. da Bel botando a mão no meu peito Agora não dá mais, já é expulsivo Porque a mim, o meu, a, meu, Nossa, meu processo é de dilatação foi muito rápido Não sei se você lembra Eu já saí do consultório com 4 centímetros sem sentir nada E eu, eu lembro perfeitamente você falando Nossa, já tem 4 Aí eu só pensava, só falta 6 <risos> E foi isso, foi muito lindo, foi muito maravilhoso Ai, que delícia Que delícia ver o ah, Adorei te ver Ah, muito oh. bem Beijão Beijão é. Tchau, tchau mas... Vai lá, chama o reto mim, Estevão. Foi assim, ó hum. E foi lá E uh, eu desceu Porque eu fugi Mas não não. não. Eu chutei do pochão E tira o Não Hi, hi, hi you, baby! Sou Dodd! Ai, lingão! Olha aqui, ó, o meninão. <risos> Gente, <risos> tá de janelinha! Não tá? Ó, a janelinha. Vem ver, Estevam, a janelinha dele. Olha o tanto, Estevam, de janelinha Ai. que ele já tem. Mentira, sou esse gato. <risos> eu sou nojento, eu <risos> como Não. Que lindo, Ju. Parece que foi ontem, hein? É, que que foi, foi. da foi. Foi, ó. Foi. Ah, você tirou eu? Não, sua mãe que tirou. É, filho. Mas ó quem cuidou de você, ó. Quem me ajudou? Foi a doutora Kézia, a Bel, a Paula, até o doutor Remerson tava lá também. Você também. Foi, sua mãe tava lá. Minha mãe. <risos> E minha vovó Cláudia também Believe. Beleza. Fala alguma coisa aí. Foi, foi o mais difícil. O terceiro foi mais rápido. Beleza. Foi bem rápido. Foi. Foi o um parto normal, bem mais rápido. Beleza. É, o design demorou o quê? 32 horas? De parto. Pode ir lá, pode ir lá agora. eu lembro. Foram 32 horas de trabalho de parto, né, doutor? Lembro que parou. Teve uma Sim. Hora na... Teve uma hora que deu uma parada, minha dilatação não evoluía como, como a gente gostaria, né? Mas teve um momento que eu me lembro que quando a gente chegou ali perto dos 6 centímetros, eu lembro que você falou assim, agora você espera, agora você vai entrar na partolândia. Eu me lembro desse, desse momento. Agora é o momento que você vai começar a sentir mais intensamente as contrações e tal, e de fato. Depois ele deu sete centímetros, a coisa evoluiu e foi tudo muito intenso. O Isaac nasceu na banheira, na água. E foi um momento muito especial, muito especial. Bom, fico muito feliz. E depois de uma cesárea, né? E foi depois de uma cesariana o quarto dele. É né? cesariana. Cesariana porque foi pélvico, é. né, o seu porque primeiro? Meu primeiro estava pélvico, Samuel, sim. Que bom, como é que tá a vida aí nos Estados Unidos? Tá tudo bem, graças a Deus. Agora com três meninos lindos. E tá sendo tudo bem, graças a Deus. Saudade de vocês. Foi muito bom receber esse convite de participar do livro. Eu me senti, igual a Nath estava falando, me senti muito privilegiada em eternizar esse momento tão especial da minha vida. No seu livro. E de ter vivido essa, esse sonho, essa realizar, de um sonho mesmo, que eu faço de Isaac ah, foi um passo. Um momento muito transformador. E viver com uma equipe tão maravilhosa como a de vocês, né, foi realmente muito especial. Ah, obrigada, João eu continuo cantando, Bel A Bel tá perguntando se assim, eu canto Sim, eu continuo cantando é, Inclusive no parto não sei se tá, Acho que tá escrito lá no depoimento No parto, a primeira coisa que eu, que eu, que eu fiz Quando nasceu o Isaac Você lembra, doutora Kézia? Foi é cantar Foi cantar e adorar a Deus Pela chegada da vida dele, né? Foi uma coisa tão... E é isso. Melhor os celulares que os filhos. Ju, beijo pra você. Tchau. Beijo pra vocês todos. Tô triste. você gostar do meu Olá! Olá! Olá, doutora Késia! Que bom te Tudo ver! Vai... Igualmente, saudades! Saudades, quanto tempo, hein? Pois é! Acho que você está acha... acompanhando aqui. Você você é uma das poucas que está ainda com um, viu? Pois é, aqui, ó, meu meninão. Grandão já abaixei Ei ah, oi. Tá todo mundo oi. de janelinha? Tá, olha só, mostra lá. Ai, ah, esse aqui fica me pedindo, viu? Desde os três anos de idade, ele pede um irmãozinho, uma irmãzinha. Mas eu tenho duas. Ah, ele já tem duas, né? Por parte de pai. Hum. né? <risos> Mas ele fica querendo. E eu fico tentada. Aí vem esse livro aí e me deixa assim, A Flor da Pele. Nossa, adorei. Adorei esse livro. Fiquei muito emocionada. E também eu gosto muito de falar. Eu muito. Eu li o meu. Vi é, a sua introdução lá também, muito bacana. Vida Marcela, minha xará, minha amiga. <risos> foi bem, bem na mesma época o seu dela, né? Foi, foi. Nossa, foi muito próxima a data. Muito próxima. Eu lembro que foi. eu tava já assim com uns 10 centímetros já de, de, de dilatação. Você falando que ia mandar uma mensagem para Marcela falando que eu tava entrando em trabalho de parto. Aí eu, ah, meu Deus. <risos> que ela já tava lá em, em, em BH. É, só aguardando a hora dela também. Que bom. Foi muito legal. Muito do seu marido, da, da garra dele, dele junto com você. Não. É muito, sempre muito presente. E eu lembro dele falando com você mesmo. Eu fiz tanta força! Eu fiz junto é, com ela. Cada esse cocô aqui. É. Não, eu ia parar em outra coisa. É, ele, ah, muito junto com você, assim, muito sempre E foi igual tá lá no meu parto. Foi um parto familiar, né? Tudo começou e fui pro hospital. Aí meu pai fica sabendo, minha mãe, eles vão para lá e lá dentro, junto com a doula, a Lena querida. Um beijo para ela. E aí, meu pai, nervoso com a situação, né? Nossa, o que, que tá acontecendo? Pega a palavra cruzada. E começa, gente, isso aqui. E aí perguntava para Lena, perguntava para todo mundo. Virou um evento o parto, né? Minha mãe, acompan... aí meu pai foi embora, aí minha mãe acompanhando e tudo. Dormiu no sofá lá da suíte de parto, dormiu, chegou a dormir. De repente ela acorda, assustada, já nasceu. <risos> gente, foi assim, hilário, né? Foi muito, muito é, emocionante. Muito bom lembrar assim desse... Desse dia. Nossa, e eu fico toda. Agora vai ter gente do mundo inteiro lembrando desse pois dia. É. Isso é muito bom. Estou muito feliz de vocês terem topado, né? Terem escrito os relatos e, e terem topado esse desafio aí. Ai, é, <risos> eu, é um prazer época, enorme. Eu convidei prazer. muitos pacientes na época, assim, eu e a Paula, a gente não sabia quantos. Quantas pessoas iam ser, né? Se iam ser. Uhum. Eu imaginava esse número 10, assim. Eu convidei várias pessoas na época e que escrevessem os relatos. E aí vocês escreveram, a gente ficou muito feliz. E aí eu fui escrevendo ali, a, né? As, é, as explicações. Sim, e... você fazia umas. Observações lá, né? Para quem tá chegando agora e na live, tô vendo que tem gente perguntando aqui, gente. Parto Normal. É, essa live é a live de lançamento do meu segundo livro que se chama Muito Prazer Parto Normal. E todas as pessoas que estão participando da live podem colocar o seu e-mail aqui nos comentários, e vocês vão receber um link para poder ganhar o livro de presente, porque o livro é um livro digital. Esse livro conta a história de 10 partos, de pessoas que foram acompanhadas por mim no parto e tiveram os partos fotografados pela Paula Beltrão, que é uma fotógrafa premiada de partos e de famílias. Tá bom? E eu queria agradecer também a Paula. Paula, beijo para você! Nossa senhora, se não fosse essas fotos, hoje o viver viver essas fotos. Gente, é tão importante eternizar esse momento. Na minha época, não tinha a filmagem, né, Kézia? Hoje eu fico vendo aí seus partos, acompanhando aí suas redes sociais. E, nossa, eu me emociono com cada um. <risos> a filmagem, realmente, ela dá um, um tchan. Além dessas fotos maravilhosas que a Paula tem que ela faz e tem toda essa sensibilidade aí de eternizar esse momento, porque tem, tem fotos que eu vi assim: gente, eu não lembro disso. Nossa, que momento foi esse! Foi muito legal, muito Sim. bom. Sim, agradeço, Marcelo, a sua participação, viu? Oh. Eu que agradeço. Um beijo para vocês beijão. todas. Beijão, beijão. Vamos ver quem mais que tá aqui. Marcela Mansur. A outra Marcela, que é amiga dessa Marcela. Vamos lá. Não sei se a Marcela Mansur não está conseguindo entrar. e Marcela Mansur não está conseguindo. Vou chamar a Fernanda, então. Fernanda Pinheiro. Fernanda... Fernanda tá entrando, ei Olá Oi, olá, tudo bem? Tudo bom Ai gente, eu comecei essa live Ficando emocionada aqui Que vocês estão falando aí Que o Miguel foi um marco pro grupo Colcha Como eu amo esse grupo Colcha Como eu amo essas mulheres que Muito mais do que uma assistência Transformaram minha vida mesmo Foram um marco na minha vida é, então já entrei aqui emocionada Porque lembrar de tudo isso é muito bom E saber que a gente... Minha história contribui para tantas outras Mulheres e famílias que passam pelo que a gente passou É muito gratificante E eu tenho certeza que é a missão do Miguel também né, Levar um pouco de informação, de amor, de acolhimento De esperança Pra tanta gente que passa por isso, né? Assim como a Esther. Que delícia! <risos> que delícia! A gente tem que contar com e... muita gente. Sabe quem foi o Miguel? O que, é que ele tinha? Conta só um pouquinho. Sim. que Sim. É... Conta do parto, não. Conta até o parto. Tá. <risos> então, Miguel foi meu primeiro filho em 2017. E eu descobri com 12 semanas que ele tinha síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18. Nunca tinha ouvido falar. Foi meu primeiro contato com essa síndrome. Foi quando eu descobri minha... que meu filho tinha, era portador. E demorei para... Entender essa questão do parto e conhecer a Kézia também Foi uma vizinha, Ana Paula, um beijo na Paula Que me emprestou o livro, o primeiro livro da Kézia E quando eu li, eu falei, quero conhecer essa mulher agora é Porque teve a história da Esther, a história do parto da Esther parar a minha gravidez Okay. E conheci Kézia já com 33 semanas Se não me engano, 32, 33 semanas Já estava bem adiantada a gestação E foi muito fundamental para a gente Para o nosso desfecho E aí que eu fui descobrir o que era parto humanizado é, E aí que a gente conversou muito é, E decidimos esperar o tempo do Miguel Respeitar a vontade do Miguel e a história é maravilhosa demais. Tem... Quem quiser saber mais, vai ter que ler o livro. Rebeca foi! A Rebeca foi com um, me... um mês de, de vida, participou do parque também. O Miguel. Verdade. Tirou foto dele. Uhum. E essas fotos são a coisa mais linda da minha vida, o maior presente que eu ganhei na vida foram essas fotos, graças a você Kézia, muito obrigada, e a Paula porque eu nem imaginava em fazer foto, isso não passava pela minha cabeça, ai, e a primeira vez, é. ai gente, peraí que vem alguém aqui, olha essa é a filha é gente, veio depois Olá, pessoal. essa é a Isis minha pimpolha de dois aninhos, né filha <risos> só que ela vai ter que sair, porque senão ela não deixa a mamãe falar, é. E Kézia falou, Fernanda, vamos fazer umas fotos Pode Gente, eu nem vi a Paula A Paula foi tão discreta, tão, tão sensível E ao mesmo tempo ela ajudou minha família entrar, ajudou minha irmã entrar Contribuiu com tudo E depois que eu vi aquelas fotos É que eu entendi o significado Desse trabalho tão incrível Que a Paula faz Foi um parto na, natural na água Vou dar um spoilerzinho aqui rápido E o segundo parto também Foi um parto natural na água né? Com as fotos da Paula também Não. Então Ai gente, é só alegria essa história Cada vez que uma mulher me manda uma mensagem é, falando que está passando por isso e a gente pode conversar, é, tudo isso é graças a essas fotos, é graças a, a esse acolhimento que eu tive, graças ao grupo Colcha. Então foi um portal, assim, não só nessa transformação da nossa como mulher, né, de passar por um processo de parto natural, Normal, natural, mas também Por essa abertura Que aconteceu na minha vida De poder ajudar outras pessoas e poder divulgar Essa história, então muito obrigada Por contar No seu livro a nossa história Por escolher essa história Eu amo falar, quem quiser saber mais Depois que ler o livro Me liga, me manda mensagem que eu não canso de falar sobre isso Queria agradecer também Um monte de amigas que estão aí assistindo é... Obrigada, gente Vale a pena ler Porque são, são todas histórias maravilhosas Agradeço muito a Deus. É Uma das mulheres que ele coloca Né? Com certeza que Sim. Ele tem uma missão Né? Pra gente Sim. Né? Nada é por Né? Sim e você é muito especial no caminho de todas essas mulheres, viu? Graças a Deus que a gente se encontrou. E eu quero mais, tá? Não parei, não. Eu tenho <risos> vontade de passar por isso de novo. Vamos tirar, então? Vamos tirar o deal. Pois é. é. <risos> Quem sabe, a <Da> próxima. <risos> oh. Beijão. Beijo todo Beijo mundo. Beijo Paula. Beijo na mamãe, na sua irmã todo mundo aí, tá? Obrigada. Nas galinhas. Beijo. Nas galinhas. <risos> <risos> então, tchau. É, um beijo. Obrigada, tchau. Muito Acabou linda tudo. a história dela. Tudo. Os meninos estão aqui, ó. <risos> com vergonha. Eles estão aqui assistindo tudo. Acabou? Não, ainda tem mais gente pra contar Olha aqui, ali. ó. Lê, lê, lê. ali. Tem. É. tem mais gente pra contar. Agora você tem. Tem mais gente pra contar histórias aqui, ó. Agora vai entrar a Mãe, lê isso aqui. Mamãe vai... Deixa eu Oi, Eliude. Eliud está entrando aí cortando. Ai, cheguei Nem parece que tem um neném em casa, né? Não, nem parece aqui. Não tem olheiras Nem nada Nada é Nem parece que é tem um bezerro de dois meses aqui <risos> Eliud, gente, o, li... o parto que está no livro É o segundo parto dela ela já teve três partos, né, Liúde? O Sim. primeiro parto foi de um bebê também, um bebê anjo, um bebê especial, que partiu dentro do útero. Então, foi um parto de um bebezinho que já nasceu sem vida. E o, o parto que a gente encontra no livro, que foi o parto fotografado pela Paula, foi o segundo parto dela, né, que foi, assim, muito emocionante, porque ela teve que ter forças. Né, pra, e teve força para ter um parto natural Mesmo já tendo vivido uma experiência triste isso também aconteceu comigo assim, Eu acho muito bacana as mulheres que passam por isso Porque eu também tive um parto natural Depois de uma perda né, Que foi o parto do Paulo Que foi um parto delicioso, maravilhoso <risos> Ele tem vergonha, ele sabe disso é, O parto de dele foi maravilhoso falar. Eles estão falando que o meu tempo de tela já acabou, sabe? Estão querendo cortar minha tela. Ah, que <risos> Eu, ótimo! Na tela, estão controlando meu Sei tempo. No... Minhas duas horas de tela. Só no sábado agora. Então conta aí, Eliú, como é que foi essa experiência sua aí desse seu parto? Tá no... é, esse parto no livro já diz, o nome é, já diz, né? O título do meu relato é sobre renascimento. Foi realmente, para mim, foi um renascimento. Experiência de parto já é significativa, né? Experiência de, do nascimento de uma criança. E eu acho que as histórias que a gente carrega por trás, tudo aquilo que leva a gente até aquele momento, torna a experiência mais significativa ainda. Então, para mim, a experiência do nascimento do Pedro foi um renascimento é, da minha história, o renascimento da minha força, nasceu uma nova mulher. Depois desse momento, foi como se eu tivesse escrevendo um novo capítulo da minha história. Tem, assim, algumas coisas muito significativas para mim dentro desse parto. Por exemplo, os meus gritos. <risos> eu lembro que eu te falei que no parto da Maria eu não ia gritar tanto. É porque eu até coloquei no relato, né? O um spoiler que na verdade aquele grito estava dizendo muita coisa, né? Era um grito que não era só da dor, não era só uma vocalização, era um grito da alma, né? De algo que estava precisando ser liberado. E a experiência do parto do Pedro foi, foi linda, linda, maravilhosa. Ele... Quando eu reli o relato, tinha muita coisa que eu tinha esquecido. Quando eu vi a foto, também vi as fotos, eu lembrei de muita coisa que eu tinha esquecido, que tinha apagado da minha mente, porque foi muito rápido, foi muito intenso. E eu tô feliz de poder contar essa história para as mulheres de, de ter um renascimento, né, de da vida continuar depois de uma perda, depois de uma experiência de parto que foi a do João que assim, foi muito necessária, foi muito importante, mas de um final que não é, um, um, não é o esperado, né? De, de você ter o filho nos braços, mas ele não está com vida. E poder repassar essa história no mesmo hospital, praticamente com a mesma equipe, mas com um final feliz, é, foi, foi muito significativo. Eu me lembro da sensação de alívio quando o Pedro nasceu, quando eu segurei ele nos meus braços e, e eu senti novamente aquele cheirinho né do do vernix que não, não tinha saído desde a gestação, desde o nascimento do João, era um cheiro que estava que eu guardei para mim e eu senti novamente só que dessa vez o bebê estava com vida, estava respirando e foi sim uma sensação de alívio, eu chorava de alívio de de felicidade e depois Agora, né, há dois meses atrás Reviver isso com a Maria Foi, assim, felicidade Não foi história Para as mulheres E ser também é, Um símbolo um, Dar para elas uma esperança né? Uma história de esperança De que a vida continue E que a gente pode, sim, ser, ser muito Feliz e e continuar e tentar novamente e viver novamente ser muito mais feliz do que era antes mesmo depois de, de algo triste né é muito bom a gente ler sua história porque muitas mulheres que estão vivendo uma perda elas não conseguem ver que tem um depois que vai que elas vão ter outras chances e eu sempre é. falo isso com as mulheres olha você imagina um livro quando você está lendo um livro, às vezes você pode parar naquele lugar e ir para o final do livro. Então, é, muitas vezes eu posso olhar para minha história. A Rebeca chegou aqui, mas ela não quer aparecer. É, por exemplo, a história de Eliúde. Hoje eu chego para a história de Eliúde e consigo ver a história inteira, porque eu já consigo ver lá no final. A minha história, eu consigo ver, olha, quem vê minha história da trás pra frente, olha aqui. Pega meu livro da Esther, eu por exemplo, exemplo, mas eu, eu sei que ela já tempo, tem, tá? Bebê. Fica lá com, com o Estevam e com o Paulo lá, porque senão a mamãe não consegue falar com as pessoas aqui, filha. Viu? Mas eu não, não consigo mostrar. <risos> Agora, se você lê o meu livro, quando eu escrevi ele, eu não tinha nenhum filho. Nossa, gente, que vida triste, então quem lê meu livro não sabe o que aconteceu depois, nossa, coitada dessa mulher, mas se você ler e você, ah, ela já tem três filhos, isso aqui nem importa mais. Então, quando eu tô com uma mulher, né, que, que viveu a perda, tá vivendo a perda agora, eu sei que ela não consegue ver o horizonte, não consegue ver o amanhã, então... É, hoje mesmo eu estava com uma pessoa que estava vivendo um processo parecido, assim, uma, uma perda muito inicial, né? Mas é uma perda, era uma dor. E. O que eu sempre falo é isso, assim, e para a gente que é médico também, eu converso isso muito com os estudantes de medicina, com os residentes, quando a gente está com a mulher que, vive, que está vivendo uma perda, um diagnóstico de uma malformação letal, ou como você, a gente está acompanhando uma gestante e ela sofre uma perda, principalmente perda tardia, como foi o seu caso, a gente fica muito, muito mal. O obstetra fica muito mal, muito deprimido, muito... E eu lembro que o Rafael, seu esposo, me ligou e falou Doutora, aqui é não vai querer induzir o parto, ela vai querer uma cesariana. E eu pensei e falei, gente, eu, eu sei a dor que ela tá sentindo, mas eu não posso ceder, porque ela vai ter outros filhos. E a gente não pode causar uma lesão numa pessoa, numa cesariana... Por, por, por, por causa da Causar outra dor por cima dessa dor né E assim isso Eu falo muito isso com os residentes Com os, com os estudantes Que a gente não pode por causa do medo Da mulher, da angústia dela Fazer a cesariana nesses momentos de perda Porque a gente tem que fortalecer Ela, claro, oferecer analgesia Peridural se ela precisar Mas ela oh. tem que ter o parto normal para facilitar as próximas gravidezes E os próximos partos dela né? Então é muito legal você ver que você teve esse parte agora. E cada parte vai ficando melhor, né? Com certeza o parto da Maria foi mais leve. Não tinha aquele foi. medo. aquela Cada parte. E aí, se você tiver o quarto, como eu tive, você vai ver que vai ser, vai ser mais fácil, mais leve. Cada um vai sendo mais, mais fácil. É. Veremos veremos. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. É, obrigada pelo convite e obrigada por você existir na minha vida e na ah, vida de tantas Deus. mulheres. Paula também, nossa maravilhosa, toda a equipe Bel, a Karine que estava comigo também. Nossa, vocês são sensacionais. Amo vocês demais e estou muito feliz, muito obrigada por tudo. Beijão Tchau Agora vamos chamar a Marcela Que a gente tentou chamar da outra vez E tem a Kelly ainda, meu Deus Vê se a Marcela consegue entrar Eu não, tô, eu não consegui falar com a Marcela no telefone Marcela, deixa eu te contar, Marcela Nossa, internet, sua internet é a minha não tá batendo, não a gente não conseguiu fazer a ligação hoje. Não estamos conseguindo, Marcela. Se não conseguiu, eu vou chamar a Kelly. Mas... ...filia, teve que usar parina. E o primeiro par da Marcela a gente teve que induzir, porque tinha um crescimento, uma restrição de crescimento... Então foi um parto induzido e eu sempre lembro dela quando eu vou falar para as mulheres que mesmo parto induzido é possível ter um parto prazeroso, feliz, inclusive sem analgesia. Não é porque o parto vai ser um parto induzido, que vai doer muito, que vai ser sofrido, que vai ser triste. Marcela, você não está conseguindo participar, o que será que está acontecendo? Vou chamar a Kelly então, que foi a primeira, a primeira experiência minha com Acupuntura no parto, o primeiro parto da Kellen Que saudade! Tudo bem, Kézia? E, que que e a Kelly me deu de presente o livro de hipnose Tá aqui, ó, vou te mostrar E que foi o que me inspirou a começar a estudar hipnose E eu a estudei, que... estudei, usei no meu parto Ai, que saudade E depois eu fiz outros cursos Na verdade foi aqui Bacana A sua Quatro... irmã te deu Aí você me deu Isso Para a Késia, com carinho, Kelly ah. 2016 você me deu esse livro Foi, depois do parto da Sofia é, A minha irmã me deu, né? Me presenteou com... com essa... Né, com essa pérola <risos> para o meu segundo parto e como eu sabia que não queria mais ter bebê eu não podia deixar esse livro parado né diga ah, vamos botar para frente para ajudar mais e mais mulheres a ter um parto prazeroso né e eu sou muito grata também quer dizer por você é... Eu venho de uma cultura completamente cesarista. Então eu lembro bem assim da nossa primeira consulta na gravidez da Laura, né? A primeira gravidez, que eu cheguei achando que parto normal era cesárea. E, e eu mudei completamente, né? Lógico, estudei, é, me preparei. Mas o meu primeiro parto eu ainda fui muito cheia de medos, preconceitos. É, e, e e assim, você foi fundamental para essa mudança de uma de, de mesmo sobre o parto. E como eu sou grata por isso, muito muito obrigada. E... Me sinto até orgulhosa de ter, né, as, é, é, despertado essa sementinha aí do parto positivo em você, né? É, tanto do parto positivo quanto da acupuntura que eu utilizei nos dois partos, né? Da hum. minha irmã, ela tá aqui na live também. Casinha tá aí. aqui. Tá. Doutora <risos> fetóloga. Ponto, <risos> né? Então, a gente vai ter que sair e entrar de novo Porque senão o Instagram derruba a gente Então a gente vai entrar E Tem. a gente entra de novo Pedir todo mundo pra entrar de novo, tá gente? Porque senão a, gente, a live cai Então eu vou só pedir licença eu pedi... Aí a Kelly, a Kelly também vai falar E a Kelly Mota também Então não saiam, mas voltem por favor